Você já ouviu dizer que diz que o que é bonito é para se mostrar? Isso é o que permeia na sociedade de hoje. A mídia diz que você tem que mostrar o seu corpo. A mídia diz que você precisa se expor. Que as pessoas precisam ver como você é para ser considerado bonito ou bonita. Mas o que, é que a palavra de Deus diz? Quando Adão e Eva pecaram, Aquela luz celestial que os cobria foi retirada. E eles perceberam uma outra realidade. Eu gostaria de compartilhar com vocês dois versículos. No livro de Gênesis capítulo 3, vamos ler os versículos 7 e, e o verso 21. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Queridos, quando Adão e Eva perceberam a sua nudez, eles fizeram uma veste paliativa para tentar cobrir a sua nudez. Mas não era a veste que Deus queria, Deus queria algo muito melhor. E a Bíblia diz que Deus fez túnicas e os vestiu. Isso mostra que Deus tem alguns padrões morais que devem reger a nossa conduta. Nem tudo que a moda diz ou que a mídia diz é o que Deus diz. Deus quer que nós nos apresentemos perante os nossos amigos, nossos familiares, a sociedade, da maneira que nós o representemos. As pessoas precisam ver a diferença na minha vida e na sua vida, não faça como Adão e Eva que fizeram algo paliativo, mas que as vestes da justiça de Cristo possam vestir você, que no dia de hoje Jesus seja a sua esperança e a realidade da sua vida, Deus te abençoe.